Meu nome, meu direito. É um evento direcionado à comunidade LGBT, principalmente a homens e mulheres trans, e é organizada pela Secretaria da Juventude, através da diversidade, e também pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu estou aqui também em companhia, nesse momento, da Samanta, que acabou de participar desse mutirão. Meu nome, meu direito. Você veio trocar o seu nome hoje aqui, Samanta? Sim, eu vim trocar meu nome e regularizar toda a documentação. É uma retificação, né? E como que foi todo o processo? Você passou aqui pela Defensoria Pública, pela Secretaria da Diversidade, como foi o atendimento? Foi um atendimento muito bom, a moça teve toda a paciência de me explicar toda a documentação, os lugares, os endereços. Foi algo bem tranquilo, bem explicativo, inclusive ela me deixou vários tipos de contato caso eu tivesse alguma dúvida. E qual a importância desse mutirão hoje para você? Muda o que na sua vida, Samanta? Muda não só para mim que me sinto muito melhor sendo eu, mas também para a saúde mental de todo mundo que é igual eu, né? É algo muito importante você se sentir bem com quem você é. E quando as pessoas não passam por cima disso, ignoram isso é algo que machuca bastante. Então vejo como alguma coisa muito importante para todo mundo. E até para seguir avante com a vida profissional, com seus sonhos, e imaginando que não existam preconceitos, né? Esse tipo de coisa que vocês acabam enfrentando, nessa né, Samana? Sim, infelizmente a gente enfrenta preconceito em lugares até que a gente não imagina, né? Inclusive acontece em casos até na parada LGBT, que é uma coisa que na minha cabeça é fora de mundo, mas aconteceu comigo esse ano. Mas a vida tem dessas, infelizmente existem pessoas que são incorrigíveis, por assim dizer, a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Você falar quer falar um pouquinho né, da, de, da sua vida aqui em Maringá. Né, Você dizia para a gente aqui antes que você trabalha né, como bartender. Fala um pouco de você. Então, eu vim para Maringá com uma proposta de mudança de vida mesmo. Eu não estava conseguindo muita coisa na minha cidade. E comecei trabalhando como freelancer em restaurante, em bares aqui, em vários lugares, um dia cada dia em um lugar. E acabei me estabilizando ali no Fratela, no Mercadão Fratela com um emprego fixo, trabalhando na minha profissão, algo que eu quero seguir, que eu quero levar para um outro nível, seguir profissionalmente mesmo, viajar para fora do Brasil, ficar entre os melhores. E qual é essa profissão? Porque a gente não falou do que não. se trata. É, então, eu trabalho como bartender, eu atuo no bar com confecção de drink, misturas, coquetéis não alcoólicos, embora eu não prefira muito. Fala pra gente de um drink aí que você gosta de preparar, vai. Um drink que eu gosto muito de preparar, que eu aprendi a receita dele aqui em Maringá, no emprego que eu estou atualmente, é um drink chamado jacamule. É um drink que é uma variação do Moscow Mule, que é feito sobre as diretrizes do Jacaré Vermelho, que é o lugar onde eu trabalho atualmente. Muito legal, a gente pôde conhecer aqui um pouquinho da história da Samanta, desejamos boa sorte com a retificação do nome, com esse novo percurso que você deve seguir a partir de agora. Certo, muito obrigada. Até mais e sucesso. Até. Ligiane Ciola, Samanta e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.